Boa noite a todos, eu sou a Lucília e hoje o nosso encontro é para falar sobre o guia Espiritual, o nosso Anjo da Guarda. Então vamos neste momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso espírito e vamos abraçar o nosso Anjo da Guarda, esse nosso amigo de todas as horas, que está sempre conosco. Vamos cumprimentando os Espíritos de Luz, que estão neste momento nos amparando, nos intuindo, cuidando de cada um de nós. Abraçamos com o mesmo amor a nossa mãe, Maria de Nazaré. Pedimos que ela nos envolva com seu manto azul de luz, e que nos ampare nesses momentos difíceis que a humanidade atravessa. Pedimos, à Mãe querida, que nos leve até o nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos cobrir neste momento com a sua luz, com o seu amor, esse amor e essa luz que nos fortalecem em tudo que a vida nos apresenta, que nos dá forças para seguirmos em frente, apesar das dificuldades. Com a luz do Mestre a nos iluminar, chegamos até o nosso Pai Criador e vamos neste momento agradecendo a nossa vida, agradecendo a oportunidade que Ele nos dá da gente poder aprender e da gente poder evoluir.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 e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso anjo da guarda. Todos nós nos gostamos de nos sentir protegidos e seguros, não é mesmo? a crença no anjo da guarda vem para gente desde quando éramos criança né os nossos pais os nossos avós sempre passaram essa crença do anjo para nós quem que nunca ouviu dizer filha quando se deitar reze para o seu anjo da guarda ou então aquela pessoa que diz nossa o bebê caiu do berço e não se machucou foi o seu anjo que a parou. Dizem né, as pessoas. Pois bem, quando nós falamos em anjo, o que, que vem na nossa mente? Logo imaginamos uma figura de grande beleza, dotada de um par de asas, uma auréola reluzente, né, sobre a cabeça. Essa é a imagem que a gente tem. Talvez por conta de ser sempre representado assim, nas pinturas, nas próprias estátuas que a gente vê por aí. Mas anjo da guarda existe? O que, que vocês acham? Eles têm asa? Eles têm Auréolas? Kardec, quando codificou a doutrina espírita, na questão 490, ele pergunta para os espíritos, o que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos respondem, anjo da guarda é o espírito protetor de uma ordem elevada. Ou seja, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, é um espírito desencarnado, né? aquele que está no plano espiritual, destinado a sempre nos ajudar a dar bons conselhos nessa nossa vida aqui na Terra. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda pessoal. Quando a gente nasce, esse espírito bom se encarrega de nos proteger. Então, ele é que escolhe ser o nosso anjo da guarda. E isso é muito bom, né? Por isso que a gente tem que ter um carinho muito especial, porque ele, nós somos escolhidos pelo nosso anjo. Normalmente, o anjo da guarda é um conhecido nosso, de outras encarnações. E ele é um pouco mais evoluído do que nós. Às vezes a gente tem, acha que é aquele espírito super evoluído, né? a nível lá de Jesus. Não, ele é um espírito que evoluiu, que conviveu com a gente em algumas encarnações, evoluiu mais que a gente e escolhe né? nos proteger nessa encarnação ou em várias encarnações. Esse, esse anjo que nós temos também precisa evoluir. Então, quando ele escolhe nos proteger, ele também está trabalhando na sua evolução. O anjo da guarda, ele tem a forma humana, né? Então, ele não vai ter a asa, ele não vai ter a auréola. Pro, muito provavelmente, ele vai se apresentar como na última encarnação. Então, ele não tem asas, primeiro, porque seres humanos não têm asas. E se ele é um espírito desencarnado, ele tem a forma de um corpo físico. É bem verdade que, às vezes, se tiver necessidade, o anjo da guarda pode até aparecer de asas para alguém. Então, algumas religiões eles, eles têm essa ideia do anjo da guarda com asas. Então, quando o anjo, às vezes, precisa se apresentar quando o nosso guia espiritual precisa, de alguma forma, se apresentar, às vezes ele aparece com asas, né? para aquelas pessoas que acreditam nisso, porque assim ele pode ser reconhecido mais facilmente. Mas isso não é comum e é muito raro de acontecer, de aparecer com asas. Quem vê o anjo da guarda, normalmente vê ele em espírito. O anjo da guarda ele pode se apresentar como homem, como mulher, moço, velho, não importa. O importante é que ele existe e que ele nos ajuda sempre. Então, falando assim de aparência ou de anjo da guarda, tem um, um fato uh, que eu trouxe aqui para vocês, é um fato real, de uma pessoa que está narrando um acontecimento com ela que prova para a gente a existência aí do anjo de guarda, né? Então ele conta assim: que ele tinha cinco ou seis anos, que ele estava na praia em Troia, e meu pai e meus irmãos seguiram na frente, mar adentro, a maré estava baixa. Segui atrás, de repente, perdi o pé, vala abaixo, e bem, acho que me afoguei. Não tive nenhuma visão do paraíso, nem de nenhum túnel de luz mas acho que saí do meu corpo físico e lembro claramente de ter uma visão de uma pessoa me levando para a praia. Não sei quanto tempo passou, mas lembro de retornar ao corpo nos braços do meu pai, com meus irmãos ao lado e um senhor de bigode. Esse senhor é que me ajudou no salvamento e que me carregou para a praia junto com meu pai. E ele olhava para mim. Algum tempo depois, eu perguntei ao meu pai se ele conhecia o senhor de bigode que tinha me ajudado. E meu pai disse que foi me buscar sozinho e que não estava com mais ninguém lá. Durante alguns anos, eu fui tentado convencer-me que tinha criado uma falsa memória, que eu tinha imaginado coisas. Alguns anos mais tarde, eu já era um rapazinho, e lembro de andar com os meus pais em uma feira. Eu estava sozinho, perto de uma banca de fruta, quando eu ouço uma voz. Então, João, está tudo bem? Era o senhor de bigode que eu tinha visto na praia, lá quando eu era criança, logo após ter me afogado. Assustei-me e fui correndo chamar meu pai. Mas quando eu voltei, ele não estava mais lá. Este relato não é de uma imaginação fértil. Hoje, eu tenho 30 anos, considero-me um homem da ciência, procuro respostas para tudo, e principalmente para esses temas mais sensíveis. Mas para esses dois acontecimentos unidos em mim e separados no tempo, eu não encontro explicação. Né? Então, ali, o anjo da guarda dele, a aparência, era de um senhor de bigode, né? Como poderia ser de qualquer outra aparência. Uh, e aí a gente pode perguntar, né? Que influência que o anjo da guarda tem na nossa vida? Será que eles influenciam? Será que eles uh, fazem o quê? Eles interferem na nossa vida? A missão do nosso guia espiritual, ela pode ser comparada, por exemplo, a de um pai ou uma mãe que faz tudo para que seu filho seja feliz. Eles aconselham, orientam, ficam tristes quando o filho sofre e se alegram quando o filho está feliz. Algumas vezes, o filho não segue os conselhos dos pais. No entanto, os pais elosos sempre estarão por perto quando o filho precisar. Dessa mesma maneira, agem os anjos da guarda. Eles sugerem boas ideias mas só nós temos a liberdade de segui-las ou não. É importante salientar que, apesar do anjo nos proteger, ele não determina o rumo das nossas vidas, pois a cada um é dado o direito da escolha, né? o famoso livre-arbítrio. A função desses espíritos é para inspirar boas ideias, nos fortalecer diante das dificuldades, não nos deixar desanimar frente aos obstáculos, nos guiar no caminho do bem. Mas o resultado final da influência de qualquer espírito em nossa vida depende da nossa vontade, seja ela de maneira positiva ou negativa. O nosso livre-arbítrio jamais será desrespeitado pelo anjo da guarda, jamais. O que efetivamente nos dará força e coragem para avançarmos nos caminhos da evolução é a certeza de que nós temos um amigo, um irmão, que vela por nós. E ele é solidário, tanto na nossa tristeza, quanto na nossa alegria. Mas ele não pode interferir jamais nas nossas escolhas. Algumas pessoas dizem que a gente tem um anjo bom e um anjo ruim, né? Aquela figura do diabinho, quer dizer, o diabinho normalmente é do lado esquerdo, né? O diabinho e o anjinho, né? Não é verdade. Nós só temos o anjo bom, né? O mal só nos atinge quando a gente dá força para o mal, né? Mesmo que nós sejamos bombardeado por energias ruins, por más companhias, nós temos a escolha de impedir o mal. Então, é aquela velha frase que vale sempre na nossa vida. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí vocês podem se perguntar, como que o nosso anjo da guarda entra em contato conosco? Não precisa ter faculdade mediúnica, não precisa ser um médium exemplar, para se comunicar com o nosso anjo de guarda. Qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ouvi-lo. Basta a gente elevar o pensamento através de uma oração sincera. Sempre que nos colocamos em sintonia com o plano espiritual, se concentrando e fazendo a nossa oração, a gente vai obter respostas para tudo o que a gente procura. Pode ser que a gente não ouça vozes, que a gente não veja espírito, mas eles sempre falam conosco, através da nossa consciência, através da nossa intuição, através de boas ideias, e, e o nosso anjo pode se manifestar através de conselhos de um amigo, de uma palavra de consolo de alguém próximo, de uma leitura, de uma história, quando às vezes a gente tá precisando de alguma ideia, intuir alguma coisa, e a gente vê uma placa, por exemplo, na rua e a gente vê aquela ideia ou aquela intuição, né? É o nosso anjo falando com a gente. Ele pode falar ainda através dos, pre, dos pressentimentos, né? Que comumente a gente tem. A gente às vezes não dá muita atenção, mas a gente tem. Aí tem uma outra história aqui que fala do pressentimento, de como o anjo da guarda pode falar conosco. Então, uma pessoa contando. Lá na vila que eu passei a minha infância, na frente da nossa casa, passava um rio. Em dias de calor, era comum a criançada se jogar em suas águas em busca de diversão. Atiravam-se a elas com aqueles pneus velhos, cheios de ar, que eram as nossas boias. Em uma manhã estávamos todos lá alegres, quando, de repente, meu primo Dálvio se perdeu de sua boia e começou a se debater nas águas escuras do rio. Eu, aterrorizada, nem o um músculo movi e a voz ficou presa na minha garganta. Em questão de segundos que pareceu uma eternidade, eu vi minha avó surgir correndo e jogar-se nas águas e de lá tirar seu querido afilhado, filho de sua irmã Filomena. E o melhor foi que, quando passado o susto, ela pôde, enfim, contar que estava na cozinha de sua casa, lavando arroz para o almoço, quando uma voz que ecoou dentro da cozinha lhe disse, corra, vá salvar o menino que ele está se afogando. Ela disse que não pensou em mais nada, e foi correndo e se atirou no rio. E ela nem sabia nadar. Mas conseguiu retirar o neto a salvo. Naquela noite, o terço hábito comum lá na nossa vila foi rezado em nossa casa. E todos os presentes agradeceram ao anjo da guarda que veio avisar minha avó do perigo de morte em que o Dávio se encontrava. Gente... Quantas vezes a gente não tem uma boa ideia? Quantas vezes a gente não tem um pressentimento? E às vezes a gente não dá o ouvido, né? Quantas vezes? O nosso anjo procura sempre mostrar o caminho. Ele está sempre procurando nos ajudar. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente fecha os ouvidos e a porta do nosso coração para essas boas advertências. E por isso é que a gente se torna infeliz, por nossa culpa. A gente precisa aprender a ouvir mais o nosso anjo da guarda. E quando a gente não ouve, o que, que normalmente a gente fala? Ah, meu anjo da guarda se afastou de mim. né? Quantos de nós, ou quantas pessoas já nos perguntaram, ah, se existe anjo da guarda, por que, que eu já fui assaltada muitas e muitas vezes? Onde estava meu anjo quando eu fui assaltar, assaltada? Estava de folga? Estava de greve? Não é isso que a gente fala? Mas tenham sempre em mente o seguinte. Nós nunca seremos desamparados pela espiritualidade. O guia espiritual não nos abandona. O que acontece é que às vezes ele pode se afastar quando as nossas atitudes são opostas aos conselhos que ele dá, né? Quando a gente tem atitudes que o anjo não pode nem ficar perto. Muitas vezes somos tão teimosos que a gente acaba dificultando a ajuda do nosso anjo de guarda, a gente acaba atrapalhando. Mas a gente não pode esquecer que nas horas difíceis ele está sempre com a gente. No entanto... Nem sempre ele pode evitar as nossas provações. Lembra que a gente falou? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Cada pessoa tem a sua história de vida. Cada um tem que passar por determinadas coisas, por certos sofrimentos. É só comparar. Às vezes o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém, leva a gente para o dentista. Eles sabem que o tratamento vai ser doloroso. Mas esse tratamento vai evitar que no futuro a gente tenha uma inflamação, que a gente tenha um dente extraído. Com o nosso anjo da guarda é a mesma coisa. Então, ele sabe que as provações, que a gente, algumas provações, eles não podem fazer nada, porque eles sabem que aquilo mais para frente vai nos fazer bem. Então, ele nunca se afasta da gente. A gente é que às vezes se afasta do anjo. Quando nós estamos muito tristes ou com raiva, o contato com o anjo da guarda fica bem mais difícil. Ele tenta nos ajudar, mas nós é que colocamos uma barreira né, de energia e aí ele não consegue se aproximar. Uh, como que a gente pode entrar em contato com o nosso anjo da guarda? Com a prece, né, gente? Com a oração. A prece é o telefone de contato. Nas horas difíceis, nos momentos de decisão, podemos sempre contar com a inspiração do nosso anjo de guarda. Nos momentos de desespero, vamos acionar esse telefone espiritual, vamos entrar no nosso quarto ou num lugar tranquilo e fazer uma prece sincera. E com certeza a gente vai sentir a presença desse nosso amigo, não tenham dúvidas disso. O nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, nosso mentor individual, cada um aí chama como quiser, é um amigo que mais nos conhece, porque ele nos acompanha em várias jornadas que a gente já viveu. Já pode ter convivido com a gente encarnado, desencarnado. Então, ele nos conhece mais que todo mundo. E ele está sempre presente nos momentos solitários, nos momentos infelizes, mas também nos momentos felizes da nossa vida. E nós precisamos ter a certeza de que será ele que vai nos recepcionar quando a gente retornar para a pátria espiritual. E para nossa alegria a gente vai reconhecer e a gente vai identificar que ele é o nosso anjo. Gente, existe algo mais consolador? gente saber que quando a gente partir, porque ninguém morre, né? Quando a gente partir para o outro plano, vai estar tá esse amigo esperando para nos abraçar e para nos socorrer. E mesmo que a gente não vá para um lugar tão bom ainda no começo, ele vai estar tá lá, nos amparando e nos abraçando. E isso nos consola demais. E por fim, quando você estiver desanimado, Triste ou desiludido, conserte o seu telefone de contato com o plano espiritual. Do outro lado, além do nosso anjo, sempre estará Jesus, que é o anjo dos anjos, pronto a nos amparar e a nos iluminar. Então, era isso que eu tinha para o anjo da guarda. E para terminar nossa preleção, eu escolhi uma prece ao guia espiritual, que foi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi psicografado pelo médium Ari Lima. E é uma, uma prece muito bonita, e que eu termino com ela a nossa preleção, e que possa tocar o coração de todos vocês. Senhor Deus, amado Pai Celestial... Agradeço a presença em minha vida do meu guia espiritual por ti designado, para orientar-me na jornada, proteger-me dos perigos, encorajar-me nas dificuldades, intuir-me nas decisões difíceis e afastar de mim as más influências do plano terreno e do plano espiritual. Dessa forma, vos peço, meu Deus, que este guia, companheiro de todas as horas, espírito sábio e de elevada posição moral, possa me acompanhar permanentemente em toda a minha jornada terrena, sendo presença viva em meus pensamentos. Permita, bondoso Pai, que eu possa sentir a sua presença generosa e amiga, engrandecendo-me com seus pensamentos elevados, inspirando-me sempre na direção do bem, ensinando-me com lições valiosas e sentimentos nobres, orientando-me para os comportamentos edificantes. Que esse mentor espiritual, amado Senhor, seja meu companheiro de todas as horas, não para encobrir meus erros, mas para me mostrar com sabedoria as minhas falhas, e com generosidade me auxiliar na mudança íntima. Que este meu guia da vida, Senhor Deus, possa me auxiliar ao enfrentar dificuldades, me ajudar a superar meus medos e traumas, a ter coragem diante dos desafios e resignação nas horas de sofrimentos, enfrentando minhas provas e tribulações com bravura e ânimo. Permite, amado Pai, a presença de meu Guia Espiritual para me apoiar nas horas de grandes aflições, nos momentos de dores e sofrimentos, me consolar nas tristezas e dúvidas, pois sei que tais experiências são necessárias ao meu adiantamento moral e espiritual. Rogo-te, Pai amado, que sempre na presença do perigo, Esteja esse guia generoso a me alertar que, diante de obstáculos e desafios, eu perceba a sua presença a me encorajar e, nas decisões importantes, ele se faça presente, me orientando e me mostrando a melhor direção a seguir. Consente, misericordioso Deus, que, na ocorrência de enfermidades, esteja presente este guia amigo a me consolar e me fortalecer, trazendo as bênçãos do Senhor para minha cura e restabelecimento. Peço-te, amado Pai Celestial, que nas tristezas do coração ele me traga alegria na alma, que nas preocupações e ansiedades do pensamento ele me traga a serenidade e a paciência na mente, e que nas dores e sofrimentos do corpo e da alma, Ele me traga resistência física e equilíbrio emocional. Que em todos os acontecimentos, Senhor Deus, Ele mostre as lições que devo aprender. Em todas as dores, Ele me esclareça o aprendizado embutido em tais experiências. Mas, sobretudo, amado Deus, nos momentos felizes e nas vitórias, ele me lembre de agradecer ao Senhor. Que nas horas de desespero, Pai Celestial, este mentor espiritual me lembre da fé no Senhor e me auxilie a renovar minhas esperanças. E na hora da solidão e do abandono, eu sinta a sua presença ao meu lado, me enchendo de confiança e alegria. Mas, sobretudo, Senhor Deus, que seja esse guia-amigo a me ligar de forma profunda e permanente a Jesus Cristo e ao Senhor, meu Criador, fazendo-me merecedor de suas bênçãos e misericórdias. Assim seja e assim se faça a sua vontade. Uma boa semana a todos e que o nosso anjo guardião possa nos proteger durante toda a nossa vida. Obrigada.